Preste bastante atenção neste vídeo porque hoje eu vou te mostrar uma nova atualização do aplicativo WhatsApp que vem separando muitos casais ao redor do mundo, inclusive os próprios desenvolvedores do WhatsApp já estão se arrependendo de ter inserido essa função dentro do app e hoje eu vou te mostrar como usá-la ao seu favor para você conseguir monitorar mensagens do WhatsApp. Salve, salve galera, beleza? Felipe Mario na área gravando mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se você do outro lado ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o like nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar uma função secreta do aplicativo WhatsApp que vem separando muitos casais ao redor do mundo. Inclusive, se você já deixou o like nesse vídeo, se inscreveu no meu canal e compartilhou esse vídeo com seus amigos, eu também vou te entregar uma dica bônus que vai te ajudar a hackear o celular de qualquer pessoa à distância. E olha só pessoal eu também tenho um presente para você. Aqui no canto está aparecendo o arroba do meu Instagram. E se você me seguir lá agora você vai ter acesso a um conteúdo VIP exclusivo onde eu ensino como faturar mais de 100 mil reais todos os meses na internet. É um conteúdo que muita gente cobra para ensinar e eu ensino gratuitamente dentro do meu Instagram. Então me siga para ter acesso a esse conteúdo VIP exclusivo. Olha só pessoal, eu já estou com meu dispositivo em mãos e eu vou te mostrar aonde está a nova função do WhatsApp. Você vai achar muito similar com o WhatsApp Web Porém, não é e eu vou te mostrar por quê. Olha só, pessoal, aqui dentro do WhatsApp... Você vai clicar no menu no canto superior direito nos três pontinhos aqui no canto ó, e ele vai abrir essas opções para vocês. Você vai ver uma nova função chamada aparelhos conectados. Não é mais o WhatsApp Web. O WhatsApp atualizou e mudou não só o nome, mas também o que essa função faz. E é o seguinte pessoal, você vai clicar nesta opção e aqui logo de cara você vai ver uma novidade. Ele vai falar para você que está em período de teste, é um período beta, né? Isso porque, como eu disse, o WhatsApp já está se preocupando com essa nova função, eles estão testando a função. E aqui, se a gente ler, a gente vai ver o seguinte: entre na versão beta para múltiplos aparelhos. Use o WhatsApp até mesmo em quatro aparelhos adicionais ao mesmo tempo, sem precisar manter o seu celular. Conectado à internet, o que, que isso significa, pessoal? Significa que, se eu chego aqui no meu computador agora, leio o QR Code e entro no WhatsApp dentro do meu computador, mesmo que eu desligue o celular, que eu tire o chip ou que eu faça qualquer coisa vai ficar conectado aqui. Então diferente do antigo WhatsApp Web, que precisava do celular sempre conectado à internet, agora o WhatsApp tirou isso e você consegue entrar no seu computador e deixar aqui logado ou em qualquer outro dispositivo de sua preferência, até quatro dispositivos. Então aqui você aceita aquela mensagem, né? E você precisa entrar no teste. Para você entrar no teste, você vai clicar aqui embaixo. Ó. Em múltiplos aparelhos aqui embaixo, como você pode ver, deixa a câmera focar. Você clica nessa opção e ativa a opção beta. Vamos lá, entrar na opção beta. Prontinho, pessoal, você já está dentro da opção beta. E olha só, por que, que eu disse que está separando casais? Porque simplesmente sua mulher ou seu marido vai no seu WhatsApp, ele pega seu celular uma vez, entra no seu WhatsApp, ativa a função beta dos múltiplos aparelhos, como está ativado aqui agora e ele clica em conectar um aparelho ou ela clica em conectar um aparelho e aqui ela vai ler o QR Code no computador dela ou no computador dele ou em qualquer outro dispositivo. E agora dentro do computador ele começa a se conectar no WhatsApp da pessoa. E aí é o seguinte, assim que a conexão for feita, aqui tem todas as mensagens do celular da pessoa e mesmo se eu desligar esse aparelho, ainda assim eu vou ter tudo aqui na tela do computador. Então é por isso que muitos casais estão separando, porque estão sendo descobertas traições. Tem muita gente que está monitorando o parceiro ou a parceira, monitorando filhos dessa forma. Porque se eu desconectar aqui, se eu desligar o WhatsApp, ó, vou desligar a internet para você ver. Vou vir aqui em cima, deixa eu focar. Vamos lá. E aqui eu vou desligar o meu Wi-Fi. Desliguei o Wi-Fi e mesmo assim, como você pode ver, está lá conectado o WhatsApp. Então a sua mulher, o seu marido, quando você vai para o trabalho, ele vai ler esse código, coloca o WhatsApp no computador dele e ele fica o dia inteiro monitorando você aqui sem que você saiba. Mas existe um detalhe disso aqui. Então essa é a função do WhatsApp, que o WhatsApp nem quer que você saiba, mas existe alguma falha nisso aqui. Por quê? Dentro do celular da pessoa, deixa eu ligar a internet novamente, dentro do celular da pessoa, se ela vir aqui na opção de WhatsApp Web, você vai ver que aparece aqui que o WhatsApp está conectado em um dispositivo e vai aparecer todos os dispositivos que o seu celular está conectado. É assim que você descobre que está sendo monitorado e a pessoa pode descobrir. Então essa é uma falha disso aqui. Mas eu tenho uma dica bônus para você que está me assistindo. E isso vai fazer com que você consiga monitorar o celular da pessoa que você quer. E inclusive a pessoa nem vai saber que você está monitorando. É uma forma um pouco mais complexa mas que funciona muito melhor do que essa aqui. Isso aqui já vai te ajudar bastante porque é gratuito. Você pode usar a qualquer momento mas existe uma falha que se a pessoa vir aqui em aparelhos conectados ela vai saber. Pessoal, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo e no card que está aparecendo aqui em cima, eu vou deixar o um link para você acessar este site aqui. Deixa eu dar o um zoom. Olha só, pessoal. Acessando esse site, que é o meu site, eu deixo um tutorial completo onde eu ensino como que você baixa e instala o app Detetive dentro do aparelho da pessoa que você quer monitorar. E o app Detetive, pessoal, ele não só... Consegue ver as mensagens do WhatsApp, mas consegue acesso a tudo do aparelho da pessoa. Então é um aplicativo completo que inclusive não mostra para a pessoa que você está a monitorando. Então para você descobrir como é que você instala isso no aparelho da pessoa e como que você vai conseguir monitorar, então vai estar tá aparecendo um card aqui em cima e na descrição vai ter o link para você acessar essa página. E está aqui o passo a passo, passo 1. Um, Passo 2, Passo 3, Passo 4, Passo 5 e Passo 6. E tem um vídeo que eu recomendo que você assista para você entender que ele vai te ensinar como que você consegue instalar o app Detetive e começar a monitorar. Então pessoal, essa é a melhor forma para você estar tá monitorando. Está aí na descrição o link, basta você acessar, mas é o seguinte. Essa é a nova função do WhatsApp que eu queria mostrar para vocês. Aparelhos conectados. Eles inseriram essa função dentro do WhatsApp. Ela está em testes. Ela ainda é uma função beta. Porque justamente eles estão percebendo que está sendo um problema para muitos casais. É gratuito você pode usar a qualquer momento. Como eu disse só tem aquela falha ali porque ele mostra quem é que está conectado. Mas se você acessar o link da descrição e usar o app Detetive eu recomendo porque será a melhor solução. Então pessoal eu espero de verdade que você tenha gostado dessa nova função do WhatsApp. Me diga aí compartilha aqui embaixo nos comentários. O que, que você achou dessa nova função? O que você acha que vai acontecer? O WhatsApp vai eliminar essa função? Ou ele vai continuar aí para destruir a vida de mais casais? Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com geral e não se esqueça de se inscrever no canal para vídeos futuros. Falou, fica com Deus e até a próxima!